Olá, aqui é Danielle Schmidt. Vamos ver quais são as orientações de acessibilidade quanto ao idioma do documento. Nós precisamos selecionar o idioma do documento para que o verificador ortográfico utilize automaticamente o dicionário do idioma selecionado e para que o leitor de tela pronuncie corretamente as palavras. Vamos ver como fazer isso? Nós estamos com o editor de texto LibreOffice Writer aberto. Nós vamos na parte superior em ferramentas, opções, configurações de idioma, idiomas. Do lado direito da janela que está aberta na tela, nós vamos ou confirmar ou alterar o idioma. Aqui já está selecionado por padrão Português Brasil nas configurações e no idioma padrão para documentos também Português Brasil. Então está ok, vamos aplicar e vamos clicar em ok. Está pronta a configuração do idioma do documento.